Uma dica para você, não existe isso de dinheiro fácil, ou estão te enganando ou você está se enganando. Acorda Pedrinho que hoje tem campeonato, vem dança comigo, vai ver que eu te esculacho.